Está com dificuldade de abordar os seus clientes para poder melhorar as vendas de bolões da sua lotérica? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas de como fazer isso para melhorar as suas vendas. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo da DouraSoft. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DouraSoft. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a abordagem de clientes para poder aumentar e melhorar as vendas de bolões. A primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que nós precisamos de um diálogo de vendas, ou seja, a gente tem que estar preparado. Para que você possa fazer algumas abordagens diferenciadas, você vai precisar prestar mais atenção no cliente para que você consiga trazer ele para a sua realidade de uma venda. Você já foi numa loja de roupas e a pessoa que estava lá para poder atender chegou e falou assim, posso ajudar? Por padrão, a gente vai responder, não, não, obrigado. E aí, ali acabou de selar a possibilidade de uma venda, ou até mesmo de melhorar as vendas que a pessoa poderia ter com você. Se ela chegar com uma abordagem um pouco diferente, você provavelmente não vai ter muita reação, então a dica aqui é criar uma reação no seu cliente. Então a primeira coisa, é claro, a gente precisa ter uma empatia e uma simpatia com a pessoa. Em primeiro lugar, Oi, tudo bem? Você sabia que a Mega Sena está acumulada em 45 milhões, por exemplo? Essa é uma boa tática. Uma outra tática que você pode ter é fazer uma abordagem diferenciada com a pessoa, do tipo assim Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Normalmente as pessoas não vão perguntar o nome quando vai numa casa lotérica, mas pergunte, isso vai ser importante para começar a ela se entender como um cliente diferencial, porque nenhuma lotérica, por padrão, pergunta o nome. Então vamos supor, Oi, tudo bem? Qual é seu nome? É João. Oi João, tudo bem? João, você sabia que a Lotofácil está acumulada com previsão de 25 milhões? Aí ele vai falar assim, não, não estava sabendo não. Enquanto isso, você já vai pegando as contas dele. Vamos supor que ele venha trazer contas para poder pagar. Nisso, você já pode, por exemplo, pegar o bolão que você tem disponível ou até mesmo um jogo pronto que você tem em mãos e já entrega na mão dele. Agora, atenção, crie uma marca personalizada sua para evitar que ele te entregue um documento que não seja o bolão que você entregou. Como que você pode fazer isso? Pega uma marca texto. Faz uma marquinha na lateral diferenciada a cada semana ou até mesmo a cada dia. Assim você vai conseguir perceber que o bolão que você está entregando é o que ele vai devolver caso ele não venda. Já fica aí a dica de segurança para você. Então a sua abordagem você pode levar para ele, por exemplo, João, você sabia que com 25 milhões você consegue comprar uma casa no jardim tal ou no bairro tal? Mas será que casa vai ser importante para ele? Depende. Olha para ele e percebe o padrão de comportamento que ele tem, ou até mesmo o perfil de cliente que ele pode ser. Isso vai te ajudar, por exemplo, a pegar um jovem e vender a ideia de uma viagem. Por exemplo, você já pensou fazer uma viagem para a Europa para você poder conhecer outros países, outras histórias, outras culturas e assim por diante? Sabe por que eu estou te dando essa ideia? Porque ninguém faz isso. E quando você leva uma abordagem diferente, provavelmente a resposta vai ser diferente uma outra abordagem que você pode fazer na prática é ao entregar o bolão para ele falar assim você já pensou se o prêmio dessa loteria dos 25 milhões tiver na sua mão agora olha só custa menos de 15 reais custa apenas 10 reais custa apenas o custa apenas você já ajuda a ele entender que o valor que o custo está sendo reduzido são coisas tão simples mas que eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais. Criar esse diálogo de vendas é o que vai fazer toda a diferença. É mais ou menos como se fosse uma paquera. Às vezes, o começo da conversa pode parecer insignificante, mas é ele que vai fazer com que o cliente comece a trocar essa conversa com você e essa troca de olhares e de diálogo para que você possa vender mais. Talvez você esteja pensando, ah, mas a nossa lotérica é blindada, é complicado ter que falar pelo intercomunicador. Mas eu posso te garantir, que a partir do momento que você entrega uma cota de bolão para a pessoa e ela fica olhando, você vai ver que ela já está sentindo, porque os principais sentidos que nós utilizamos no dia a dia é tato, visão, audição, então se a pessoa sente pegando na mão, escuta você trazendo novas possibilidades e você ainda mostra para ela os jogos na frente dela, você já está induzindo ela a comprar. Faça isso, você vai ver que você vai aumentar e muito a quantidade de jogos vendidos dentro da sua casa lotérica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, o objetivo aqui é trazer novas possibilidades. Quer saber de uma coisa? Sabe aquela dica que você tem, que você faz no dia a dia e que normalmente dá certo? Coloca ela aqui embaixo nos comentários, ajude outros colegas, operadores de caixa, a também venderem mais, coloca a sua dica aqui, você vai ver que você vai ajudar e enquanto você estiver digitando você já vai ler ideias de outros colegas de outras lotéricas para poder melhorar ainda mais as suas vendas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou já clica em curtir, ah tem uma dica para você, clica aqui na descrição e eu vou deixar um link para você poder clicar nele e já ser direcionado para o seu whatsapp, sem você precisar perder tempo ficar me cadastrando, assim você já me manda a palavra VIP e eu vou te mandar vídeos Toda semana com dicas matadoras para poder melhorar as vendas na sua casa lotérica. Com diálogo de vendas e de resultado real na sua casa lotérica. Beleza? Um abraço, sucessos e produtividade!